Unita pede calma aos seus apoiantes e garante vitória nas eleições gerais. A Unita apelou nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, a calma dos seus apoiantes e garantiu ter já dado eh, as atas eleitorais que lhe podem dar uma vitória nas eleições gerais de quarta-feira. Ou seja, a Unita já tem as atas que lhe garantam a vitória Nestas eleições. Já tem atas suficientes. Segundo os dados provisórios da UNITA, na contagem paralela, lá no Sovismo, eh, com 39,8% das atas contadas, o maior partido da oposição, neste caso a UNITA, tem já 46,89% dos votos contabilizados contra os 40 e 7,99% do MPLA. Uma diferença que a UNITA prevê superar à medida que os dados da província de Luanda, a maior do país, forem, então, inseridos no seu sistema. Luanda é, é, é a província com o maior número de eleitores. Então, é a praça mais forte. A UNITA conta com... Com, com os números né, da província de Luanda, para juntar os seus 46,89%, eh, que já foram contabilizados. Na conferência de imprensa, a UNITA reivindicou vitória em pelo menos três províncias, Zaire, Luanda e Cabinda, e sustentou que os dados provisórios indicam que a oposição tem votações elevadas em praças fortes do próprio MPLA, como por exemplo, Sumbe, Menong ou Mochico. Em Luanda, os dados da UNITA indicam que com 53% das atas apuradas, o partido do Galo Negro ganhou com 66,33% eh, contra os 30% 0,87% do MPLA. Obviamente que à medida que os votos forem contados, as coisas vão se alterar, afirmou Rubens Cicato, que insiste que o seu partido quer transparência total nestas eleições e só está a divulgar os dados constantes da exata síntese das votações. Nada mais do que isso. Temos os mesmos dados que a CNE tem frisou eh, Rubens Sicato. Eh, então há aqui um pronunciamento no fim das contas que a UNITA fará. Por isso, eh, a UNITA pede calma aos seus apoiantes e garante, e garante vitória.